É a bactéria Helicobacter pylori. Ela foi descoberta na década de 80. Essa bactéria ela provoca uma inflamação na mucosa do estômago, que causa gastrite, e ela acaba contribuindo para a ocorrência do refluxo e também para a baixa produção de ácido. Por quê? Porque a mucosa do estômago, ela na verdade, ela tem uma dupla função. É, normalmente, a gente aprende que a mucosa do estômago ela serve para proteção. Né? Então, ela, ela é resistente aí, ao ácido do estômago. Ela protege o revestimento a, a, a tecido do estômago da ação desse ácido. Mas, é, dentro da mucosa, na mucosa ainda existem células que produzem é, o suco gástrico. Né? Então, ela, além de proteger, é ela que libera aí, o suco gástrico e incluído aí, o, o ácido do estômago. Como essa bactéria, ela se aloja aí no, na sua mucosa e, e vai causando lesões aí na, na mucosa, ela também provoca a diminuição na produção de ácido. É, e o que mais que tem sobre essa bactéria? Bom, a bactéria Helicobacter pylori é o seguinte, já é, é reconhecido hoje que ela sozinha, ela não é suficiente para provocar a gastrite. Então, o que acontece? Cerca de 75% da população ela apresenta essa bactéria no estômago. Em alguns países, é, devido aí, à ausência de saneamento básico, até 90% da população é, é contaminada, aí, então possui é, licobacter pylori no seu estômago. Porém, numa pessoa normal, essa bactéria não provoca nada. Né? Então, por quê? Porque a, a acidez do estômago, essa bactéria, apesar de sobreviver, mas ela não consegue se reproduzir livremente quando a, a produção de ácido no estômago está normal. Na verdade, a produção de ácido ela, ela dá uma controlada na população dessa bactéria. Então, ela sobra algumas ali, mas elas não se reproduzem livremente. Agora, quando a produção de ácido está baixa, né, isso acontece bastante quando a pessoa está infectada pelo H. pylori e aí começa a tomar medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago, ela acaba tirando a habilidade do corpo de matar a bactéria. E aí a causa do problema é mais uma vez agravada, e aí a bactéria se reproduz livremente aí no seu estômago. Então, existem aí uma corrente de, de médicos hoje em dia que é, receitam tratamento é, para gastrite com o metrazol, mas eles dizem que não é necessário eliminar a bactéria só que eles, eles não passam antibiótico e também não passam nenhum outro método natural para você combater essa bactéria. Esse é um tratamento perigoso, né? Porque você toma o prazol e você, se você tem essa bactéria, ela vai acabar se reproduzindo, vai acabar aumentando aí a, a população de bactéria no seu estômago e ela vai poder acabar te prejudicando. Ela, normalmente ela sempre está associada com algum outro fator. Então, uma bebida alcoólica, ou é o uso de medicamentos, ou é o estresse. Então, aí ocorre uma baixa na, na produção de ácido e aí ela ataca.